Olá amigo internauta, esses são os principais destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição deste domingo do Jornal Impresso. As aulas das 559 escolas municipais do Alto Tietê, que contam com 156.080 estudantes matriculados, retornam em fevereiro. A maioria confirma que a distribuição dos kits e materiais escolares deve iniciar nas primeiras semanas de aula. A Prefeitura de Suzano estuda a criação de uma lei para proibir a contratação em cargos públicos de pessoas condenadas por violência contra a mulher. As sentenças por crimes de racismo e homofobia também são analisadas. O Centro de Denteção Provisória de Suzano precisou corrigir um sério problema de arremesso de celulares sobre os muros da unidade, que resultou em uma redução de 98% do número de apreensões do aparelho de 2021 para 2022. No ano retrasado, foram recolhidos 210 celulares pelos funcionários do CDP. Saiba tudo sobre o jogo entre Flamengo e Palmeiras pela Supercopa realizada neste sábado. Siga o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até o próximo vídeo.